Olá, a notícia de hoje, envolve a Rainha Elizabeth II, então assista o vídeo até o final e deixa seu like e se inscreve no canal, e bora para a notícia. A Rainha Elizabeth II, de 95 anos, testou positivo para a Covid-19, mas apresenta apenas sintomas, leves, comparáveis aos de um resfriado, anunciou o Palácio de Bakinga neste domingo, 20. A Soberana que recentemente esteve em contato com seu filho, o príncipe Charles, dois dias antes de ele testar positivo para o coronavírus, realizará apenas, tarefas leves, na próxima semana, disse o palácio de Buckingham. Desde o encontro com seu filho, a rainha fez várias aparições públicas. Em particular, esteve presente pessoalmente em um compromisso público na última quarta-feira, recebendo o major-general Eldon Millar, responsável pela ligação entre a rainha e as forças armadas, e seu antecessor, o contra-almirante James Macleod, no castelo de Windsor, a 40 quilômetros de Londres, a principal residência da Soberano. Nas imagens da reunião, a rainha aparece dando as boas-vindas aos dois militares de pé, sorrindo, usando um vestido estampado, com uma bengala nas mãos. Essa foi a notícia de agora, logo voltaremos com essa e outras notícias.